Olá, tudo bem? Você já pensou em trabalhar em outro país, seja por um tempo ou para mudar para lá em de definitivo? Ou também você pode ir para outro país por apenas um período de tempo, fazer um projeto e aproveitar esse tempo que você está fazendo esse projeto para visitar a cidade, fazer um turismo ou os países ao redor daquela localidade onde você está indo. Pois saiba que trabalhando na área de segurança da informação é uma das maneiras que você pode alcançar esse seu objetivo. Fica aqui que eu vou contar um pouco dessa minha história depois da vinheta. Se você já me acompanha aqui no canal ou no podcast, você já deve ter ouvido um pouco da minha história e viu que eu já trabalhei em dois países ao longo da minha experiência. O primeiro país que eu trabalhei foi no Reino Unido, por volta de 2007 a 2008. Naquela oportunidade, a minha esposa fazia doutorado aqui em São Paulo, e ela teve a opção de fazer o doutorado sanduíche. Isso é uma, uma programação que você pode fazer o primeiro ano do seu doutorado no país, o segundo ano do seu doutorado em uma universidade que tem colaboração com o seu laboratório, e volta para fazer o terceiro ano, por isso se chama sanduíche. Essa proposta é uma bolsa de estudos financiada pelo governo brasileiro e por conta disso, ela obrigatoriamente ela precisa ir ao país e voltar para fazer a transferência de conhecimento. Nós aceitamos então essa proposta e nós fomos para o Reino Unido. Então, por volta de 2006, final de 2006, começo de 2007, a gente já tinha definido isso e planejamos que iríamos para Londres. E lá foi muito fácil para que eu pudesse arrumar um emprego por conta do visto que a minha esposa estava indo. Ela foi com visto de estudante. E pela legislação da Inglaterra, você pode, como eu, como marido, poderia trabalhar é, livremente sem a necessidade de um visto de trabalho específico. Então, por conta dessa facilidade, eu rapidamente consegui arrumar um emprego na minha área de formação. Eu trabalhava na Novell, aqui em São Paulo, e fui trabalhar em uma empresa que era parceira da Novell, na Inglaterra. Lá, eu fui consultor Novell, porque eu já tinha familiaridade com os produtos da Novell. Mas eu trabalhei muito mais na minha área de conhecimento de segurança, trabalhando com os produtos de segurança da Novell, na Inglaterra. Bom, esse trabalho lá durou de 2007 a 2008 e também por conta da crise que nós tivemos em 2008, nós abandonamos a ideia de ficar por lá e voltamos ao Brasil para que ela cumprisse aquele um ano de experiência que ela teria que repassar ah, aos funcionários do laboratório que ela trabalhava aqui no Brasil. Quando nós retornamos, a minha esposa já tinha uma proposta de trabalho para os Estados Unidos, para trabalhar na Virgínia e nós tínhamos certo que nós íamos para lá. Ao longo desse um ano que nós ficamos aqui no Brasil, algumas coisas mudaram e, por razões pessoais, a minha esposa desistiu daquela oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos. E aí nós estabelecemos aqui no Brasil novamente. Mais tarde, trabalhando aqui no Brasil para a IBM, eu consegui uma oportunidade de ir morar nos Estados Unidos, trabalhando para o time global da área de segurança da IBM. Eu me candidatei para essa vaga Fiz um processo seletivo e, ao final desse processo seletivo, sendo aprovado, a empresa faria a minha transferência do Brasil para os Estados Unidos. As duas situações foram bem diferentes. A primeira oportunidade de ir para o Reino Unido, a minha esposa tinha visto e eu, automaticamente, teria o um visto de trabalho. Então, devido a essa facilidade, foi muito mais fácil de encontrar emprego lá. Na segunda opção... Eu me apliquei no processo de transferência. A IBM, com sede aqui no Brasil e sede nos Estados Unidos, estava transferindo um profissional por motivo de capacitação técnica para os Estados Unidos para trabalhar lá. O meu visto para os Estados Unidos era dependente ao meu emprego junto à IBM. Se eu pedisse demissão da empresa, eu deveria voltar para o Brasil. Ou eu teria um período pequeno para arrumar um outro emprego, uma outra empresa que me patrocinasse esse visto. O que aconteceu foi que, ao final de 2017, o meu visto expirou e a empresa, a IBM, não conseguiu fazer a renovação. O visto foi negado. Por conta disso, nós fomos obrigados a voltar para o Brasil. Em Voltando ao Brasil, eu voltei a trabalhar para a IBM do Brasil e logo foi alocado em um projeto que estava começando. E por que, que eu falo que dá pra gente usar o nosso trabalho na área de segurança da informação ou como ponte para ir morar no exterior, seja lá qual for o país? Porque a mesma falta de profissionais que existe aqui no Brasil e uma demanda alta também existe em outros países. Aquela pesquisa da IC Square que eu falei num outro episódio ela relata bem os outros países onde mais faltam mão de obra especializada. Por exemplo, entre os países, hoje, o Emirados Árabes é o país onde tem maior demanda e menor número de profissionais. O gap neste país é maior. Então a facilidade que nós temos para arrumar um emprego nessa localização é bem maior do que em outros países. Outra coisa que facilita esse processo é que as mesmas ferramentas, processos e tudo que você aprende e aplica aqui em empresas brasileiras é a mesma coisa que você vai aplicar em uma empresa estrangeira. Ou seja, as mesmas normas que nós utilizamos aqui são as normas que eles utilizam lá. As mesmas ferramentas que nós utilizamos aqui são as ferramentas que eles utilizam lá. A única diferença que tem entre os países é a forma dos ataques e a legislação, que em nossa área influencia bastante. Uma outra vantagem que nós brasileiros temos nesse processo é que aqui no Brasil nós somos muito generalistas. O profissional de segurança que nós temos aqui no mercado hoje, ele não conhece apenas de segurança, ele também conhece da área de redes, ele também conhece sistemas operacionais e a maioria dos casos também conhece de desenvolvimento de sistemas. Não somos exímios programadores ou especialistas em sistemas operacionais. Nossa área de especialização é sim a área de segurança. Mas, como aqui tudo é mais difícil e tudo é mais caro, é normal que o profissional qualificado na área de segurança tenha antes passado por uma vaga na área de infra, ou de desenvolvimento, ou de qualquer outra área de tecnologia. Eu mesmo sou um caso destes. Eu sempre trabalhei na área de infra, com servidores de rede e até fiz cabeamento. E mais tarde é que eu me especializei na área de segurança da informação. Eu usei muito dessa experiência com máquinas virtuais, com cabeamento, com redes, quando eu fui morar nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque lá os profissionais eles são muito especialistas. E aí só para dar um exemplo, eu vou citar um projeto que na Inglaterra nós tínhamos quatro profissionais alocados cada um para fazer uma etapa do projeto. Nós tínhamos um especialista em sistemas operacionais, um especialista em máquinas virtuais e um especialista em redes, e eu trabalhando na área de segurança. Então, ao todo, esses quatro profissionais estavam alocados para um único cliente, um único projeto. Foi quando eu falei para o meu gerente de projeto, que ele poderia remover três pessoas do time, que eu dava conta de fazer as quatro áreas. E ele se assustou com isso, ele não imaginava que um profissional pudesse conhecer as quatro áreas distintas. E por último aqui, um outro fator que nós temos, no Brasil nós temos muitas fraudes que são bem diferentes devido às dificuldades que nós temos aqui no Brasil mesmo. Os nossos criminosos, não vou dizer que são mais inteligentes que os outros, mas devido à falta de acesso, à falta de recursos, Existem ideias que são bem inovadoras. É a tradicional gambiarra brasileira. Por conta disso, você pode utilizar muito desse conhecimento de fraudes que nós temos aqui, porque isso é completamente diferente nos outros países. Chegou ao ponto de, nos Estados Unidos, eu ver alguns processos no sistema bancário, e pensar, isso nunca funcionaria no Brasil, porque seria muitas fraudes em cima desse processo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam cheques até hoje. E talvez aqui no Brasil, as pessoas mais jovens nem saibam o que é um cheque. O sistema de cartão de crédito nos Estados Unidos ainda usava aquela tarja magnética até pouco tempo atrás. Foi no último ano que foi obrigatório que todas as empresas do comércio varejista trocassem as suas máquinas de cartão de crédito por algo mais seguro, usando o chip, que nós aqui no Brasil usamos o chip já tem muito tempo. Mas se você pensa em trabalhar no exterior e acha que isso é fácil, não é tão fácil assim. Você deve tomar alguns cuidados para trabalhar na área de segurança em outro país. A primeira delas é a legislação de segurança e privacidade de cada país você vai ver que existem sensíveis diferenças. Por exemplo, eu fui fazer um projeto na Alemanha e lá na Alemanha eu descobri que existe uma lei de privacidade que não permite que empresas, mesmo você trabalhando para aquela empresa, registre dados seus como etnia em qualquer banco de dados da empresa. Então, para ser bem exato, o time de RH não pode ter um campo que se chama cor ou raça, isso porque no histórico alemão foi utilizado dados de empresas para a caça dos judeus e por conta desse histórico criou-se uma lei na Alemanha que as empresas não podem armazenar dados que revelem as suas origens. Em alguns casos não é permitido sequer que se grave o sobrenome de uma pessoa. Que, obviamente pelo sobrenome você pode inferir qual é a origem racial daquela pessoa. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria lei. Então se você trabalha no Texas e vai atender uma empresa no Texas, você tem uma legislação estadual vigente para a área de segurança e privacidade. Aqui no Brasil a gente sabe muitos casos da lei de privacidade do estado da Califórnia, que é a mais rígida dos Estados Unidos. Ela se assemelha à GDPR na Europa ou mesmo a LGPD em alguns casos aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos precursores em ter uma lei específica de privacidade, que foi lançada logo depois da GDPR na Europa, e algumas pessoas até citam que é uma cópia fiel à GDPR, mas há discussões sobre isso. O Brasil também é inovador na questão do marco civil regulatório da internet é um dos primeiros países que teve um marco civil e foi muito elogiado por outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um projeto tramitando na Câmara para que tenha uma legislação semelhante à nossa, mas lá ainda tem muita discussão sobre isso. Além da legislação ser diferente, o que também vai ser diferente, obviamente, é a cultura de trabalho e mesmo a cultura da sociedade. Existem países que as pessoas são muito mais fechadas, existem países que as pessoas são muito mais abertas. Na Inglaterra, por exemplo, eu fiz várias amizades no meu escritório da empresa que eu trabalhei, ao passo que aos clientes era muito mais difícil fazer amizades. Tinha algumas pessoas que sequer me aceitavam como conexão no LinkedIn. Isso é um fato curioso que depois mais tarde eu descobri que é um aspecto cultural do povo inglês. Já nos Estados Unidos é mais fácil de você fazer amizades dentro e fora do trabalho. As pessoas são mais abertas para conexões profissionais como o LinkedIn. Só que realmente eles te veem como um estrangeiro e separam algumas coisas. Não por preconceito, mas é uma questão deles mesmo. Mesmo porque esses países estão muito mais acostumados com profissionais estrangeiros do que aqui no Brasil. Aqui é muito difícil e muito raro você ver um estrangeiro vindo trabalhar no Brasil. Então, quais são as opções que você tem para ir para outro país? O primeiro processo é o de imigração, quando você se muda, provavelmente em definitivo para outro país, ou com a intenção que seja definitivo para outro país. Nesse processo é muito mais fácil que você consiga uma transferência de uma empresa, aqui do Brasil, para outra empresa no exterior. E a maioria dos países concede vistos em situações de transferência. São vistos provavelmente mais fáceis de se conseguir. Você também pode tentar o processo de imigração através dos programas de profissionais capacitados. Países como Austrália, Nova Zelândia e o próprio Canadá têm programas específicos de pontuação. Você se candidata, você vai verificar a sua pontuação mediante a sua graduação, experiência e outros quesitos, e cada um desses quesitos vão te dar pontuações e você atingindo um score mínimo, você consegue o visto para se mudar em definitivo para lá, sem a necessidade de ter um emprego que te garanta lá. Uma outra opção que você pode fazer é ir trabalhar num projeto temporário. Eu tenho um amigo que foi trabalhar no Emirados Árabes, e de lá ele me contou várias curiosidades sobre aquele país e ele foi para um projeto temporário. Um outro colega nosso também foi para a Coreia do Sul fazer um projeto temporário. Eu mesmo fui para a Alemanha, em Frankfurt, por um ano em um projeto também temporário e eu aproveitava os finais de semana ou os dias para fazer turismo. Também fiz projeto na Eslováquia e na Polônia, nesse mesmo processo. A maioria das empresas aqui no Brasil não tem projetos no exterior, mas você pode achar empresas que tem essa opção, que você possa, morando no Brasil, fazer um projeto num país vizinho aqui ou mesmo em outros países localizados na Europa. A terceira opção, e que eu recomendei para um colega meu e que deu certo, foi um projeto temporário em uma filial da empresa. Ele trabalhava na CEA Technologies aqui no Brasil e resolveu fazer um curso de inglês na Nova Zelândia. E eu falei para ele, aproveita essa oportunidade que você pode trabalhar em part-time que seria meio período e peça para ser transferido temporariamente pelo prazo de dois meses ou três meses do Brasil para Nova Zelândia ou escolha um projeto onde você seja alocado lá e converse com a empresa de lá que era uma filial da empresa que nós trabalhávamos aqui informando que você já tem a passagem paga você já tem onde morar naquele país e que você está indo lá para um curso de inglês e que você tem a opção de trabalhar meio período. A falta de profissionais fez com que desse certo esse, essa proposta dele e assim ele, trabalhando no Brasil, recebendo seu salário no Brasil, ficou alocado por um período de tempo em um projeto na Nova Zelândia enquanto ele fazia o curso de inglês. Essa é a opção mais difícil de se conseguir, provavelmente. Mas, não podemos descartar como uma opção. Então tá, você decidiu que você realmente vai morar em outro país, você vai ter essa experiência. Por onde que nós começamos? O Primeiro passo é definir em qual país que você quer ir e definindo esse país, você vai obviamente verificar os seus conhecimentos no idioma local. Não adianta você achar lindo ir para a Holanda se você não fala holandês. Lá, algumas empresas aceitam que você trabalhe e fale em inglês com outros profissionais, quanto a isso não há problema, mas no seu dia a dia você pode ter dificuldades para coisas básicas. Lembre-se que você vai precisar contratar água, luz, telefone, ir a um supermercado e às vezes se deslocar lá dentro daquele país, sem falar o idioma, vai ser muito mais difícil. Então, saiba pelo menos o básico para poder se mudar. O ideal é que você tenha um conhecimento no mínimo avançado no idioma do país que você quer se mudar. Se você não tem conhecimento em outro idioma nenhum, procure os países que falam a língua portuguesa, ou mesmo o espanhol, que é um idioma mais próximo de nós. O segundo passo, depois que você definiu o país e definiu o seu conhecimento naquele idioma, é verificar a legislação trabalhista e imigratória daquele país. Não comece fazendo algo errado, tenha certeza dos seus direitos e de como que você pode trabalhar legalmente naquele país. Trabalhar ilegal é arrumar confusão para você mesmo e não é digno de um profissional capacitado como você é. Uma vez que você checou a legislação trabalhista e imigratória, que podem ser completamente diferentes, você vai definir um ou mais caminhos para você conseguir o seu visto de trabalho ou a sua permissão de trabalho naquele país. Por que um ou mais caminhos? Pode ser que o primeiro caminho não dê certo e você sempre tem que ter um plano B de como acionar. Afinal de contas, você já se dedicou, perdeu tempo para ir para um processo que, não dando certo, você não vai se sentir frustrado. Você tem alternativas B e C ainda. Já definimos o país já temos o idioma avançado, já sabemos os processos como trabalhar legalmente naquele país, o próximo passo é verificar o que mais falta em um profissional de segurança naquele país de destino. Por que, que eu falo isso? Em algumas áreas da área de segurança, você tem profissionais em abundância. Por exemplo, a área de gestão de identidades é uma área que normalmente tem muitos profissionais. Se você é um profissional de segurança de informações na área de gestão de identidades, você vai ser mais um naquele país. Ao passo que outras áreas como segurança de dados, segurança de aplicações, talvez não tenham tantos profissionais assim. E aqui no Brasil você consegue com maior facilidade migrar de uma sub-área de segurança para outra antes de se mudar para outro país. Não vale a pena sair daqui trabalhando uma área para ir trabalhar lá em outra área se você não teve um pouco de conhecimento. Não se arrisque. Depois de definir o que mais precisa em um profissional para trabalhar naquele país de destino, chegou a hora de você preparar o seu currículo e usar as técnicas de LinkedIn, de entrevistas para conseguir a sua vaga. Quando for o dia da sua entrevista, Prepare-se antes, faça ensaios na frente do espelho, liste as perguntas que mais provavelmente vão te fazer durante o processo da entrevista. Lembre-se que o entrevistador, quando ele estiver te olhando pela câmera e fizer uma pergunta, ele vai te avaliar como profissional, como pessoa e também o seu, a sua compreensão no idioma. Então não vacile, prepare-se antes e boa sorte. Uma vez que você esteja lá no outro país. Aproveite e faça muitas conexões com as pessoas. Não só conexões na sociedade, com seus vizinhos, com amigos, mas também conexões profissionais. Eu até hoje mantenho contato com as pessoas com quem eu trabalhei na Inglaterra e nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, a empresa onde eu trabalho hoje precisava de um contato na Nova Zelândia. E eu consegui encontrar uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Inglaterra e que hoje está na Nova Zelândia e é um ponto focal dentro de uma empresa muito importante da Nova Zelândia. Foi aí que eu consegui uma oportunidade do nosso vendedor da Nova Zelândia ter uma reunião com esse meu amigo nessa empresa. Depois ele me perguntou, como que você lá no Brasil conhece um cara que é gerente de segurança de uma empresa da Nova Zelândia? E eu contei a minha história para ele, que nós dois trabalhamos juntos na empresa na Inglaterra. Ambos eram imigrantes, então nós estabelecemos uma conexão forte naquele período. Quando você estiver trabalhando em outro país, recomende outros profissionais brasileiros. Não seja mesquinho de não oferecer a vaga para seus amigos aqui do Brasil como você existem várias pessoas aqui que querem também se mudar para lá não fale mal de brasileiros embora você esteja morando fora provavelmente porque você não gosta do Brasil ou ou tem algumas restrições com o Brasil não é por conta disso que você deve falar mal de brasileiros você estará fechando portas para outros profissionais e até mesmo mudando a compreensão que o seu empregador tem sobre o seu trabalho, você está se prejudicando de alguma maneira. Então também não manche a imagem do brasileiro no exterior, não faça coisas que não se deve, não dê jeitinhos, procure entender como que é a cultura daquele país e procure agir da melhor forma possível o mais próximo da cultura daquele país. Ações como essa vão abrir oportunidades para que outras pessoas aqui no Brasil também possam trilhar o seu caminho. Quando eu trabalhei na Inglaterra, eles queriam muito que eu ficasse por lá, mas devido àquela história que eu contei aqui, que a minha esposa precisava voltar ao Brasil, e por conta também da crise que estava passando em 2008, eu decidi que não iria ficar por lá, mas eu recomendei um profissional amigo meu, que tinha muita vontade de morar na Inglaterra. Esse profissional foi para lá e a empresa de lá patrocinou o visto dele. Ele ficou por um ano, um ano e meio, provavelmente, nessa empresa, morando na Inglaterra e depois por vontade própria resolveu voltar ao Brasil. Até hoje nós mantemos a nossa amizade e ele trabalha na IBM. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para te dar sobre como você conseguir o seu trabalho no exterior. E se você tem mais dúvidas, você pode me escrever. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado por me assistir aqui no canal no YouTube, no Facebook ou me ouvir aqui no podcast. E como sempre eu digo, fique seguro!